Olá, eu vou te ensinar como é que você vai fazer para atrair prospectos, ou seja, para você convidar para o seu empreendimento, ou seja, para você escoar seus produtos, ou até mesmo se você é um consultor, um coach, como é que você vai prospectar pessoas que vão atrás de você, que estão te seguindo nas redes sociais e que vão perguntar o que você tão, está fazendo, o que você está desenvolvendo, qual é o estilo de vida que você está levando. Então, vamos ali na tela do meu computador que eu vou te mostrar exatamente como é que vai funcionar essa palestra, que vai ser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 para a tua consultoria, eu vou te pedir para que você faça um cadastro gratuito em algum dos botões que eu vou colocar neste vídeo, pode ser aos lados, em cima ou embaixo, e você vai colocar o teu nome e o teu e-mail, que automaticamente eu vou te enviar um e-mail com um link para você acessar essa palestra totalmente online, totalmente gratuito, de um conteúdo extremamente relevante, que com certeza vai modificar todo o cenário do teu empreendimento nos próximos períodos. Um grande abraço, te encontro na palestra.